Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de matemática do 9 ano e hoje nós daremos continuidade ao assunto de equações. É importante dizer que isso aqui é uma continuação das aulas do primeiro trimestre de matemática quando foi estudada equações do segundo grau. Por quê? Para que nós possamos compreender as equações biquadradas, as irracionais e até a resolução de um sistema, nós precisamos relembrar algumas propriedades estudadas na equação do segundo grau. Tá? Então, se você não assistiu ou não entendeu muito bem, repita essa aula para que você possa entender completamente essa aqui, tá? Então, equações, antes de entrar em equações biquadradas, algumas propriedades importantes, pelo menos as principais, certo? A fórmula de Bhaskara, que é a fórmula utilizada na resolução da equação do segundo grau. Se você não lembra ou não sabe como utilizar, você não conseguirá entender todos os assuntos dessa aula. Então, relembrando assim por alto, né? A fórmula de Bhaskara é composta por duas etapas. A gente tem a primeira etapa, que é descobrir o valor de delta, em que a gente vai usar isso aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Depois que a gente descobre o valor de delta, nós temos que descobrir as raízes da equação, as raízes reais. Aí nós usamos a segunda parte da fórmula, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Aqui está de uma forma simplificada, mas essa, essa é uma fórmula dividida em duas partes, para que a gente chegue às raízes. E durante o estudo da aula de hoje, nós iremos usar essa fórmula várias vezes. E isso aqui que é uma propriedade para quando a gente for entrar em equações biquadradas, certo? Porque vocês vão ver que nas equações biquadradas nós vamos trabalhar muito com x elevado à quarta potência. Só que para resolver, a gente volta para a equação de segundo grau. Então, como é que eu vou transformar uma equação biquadrada em uma equação de segundo grau? Se a gente souber isso aqui, resolve todo o resto, certo? Que x elevado à quarta potência é a mesma coisa que x elevado ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Equações biquadradas. Considere três números reais, a, b e c, sendo a diferente de zero. Ou seja, numa equação biquadrada, o b pode assumir o valor de zero o c pode assumir o valor de zero, mas se o a assumir o valor de zero, esse zero vai ser multiplicado a esse x à quarta potência, e essa equação não vai existir. Então, para ser uma equação biquadrada, a regra principal é que o a tem que ser diferente de zero. Uma equação polinomial do quarto grau que pode ser expressa na forma ax elevada à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, chama-se uma equação biquadrada. Então, para resolvermos uma equação biquadrada, podemos fazer uma substituição de variável. A única coisa que eu estou querendo dizer com isso aqui é que nós vamos ter que retroceder da equação biquadrada para uma equação quadrada, porque tudo depende do uso da fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara nós só usamos na equação do segundo grau. Então, se eu dou para vocês a equação biquadrada aqui, x elevado à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. É uma equação biquadrada. Como eu vou resolver? Fazendo uma substituição de variável. Lembra que eu falei que x à quarta é a, é a mesma coisa que x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Sendo x elevado ao quadrado, então, igual a y, esse y aqui é a substituição de um variável. Um variável qualquer. Podia ser z, qualquer letra que você quiser. Pronto, eu estou substituindo. Então, eu tenho o quê? Essa mesma equação vai se transformar nessa aqui, certo? Vocês lembram que agora x ao quadrado é y? Então, ó, y elevado ao quadrado. Y elevado ao quadrado. Menos 13y mais 36 igual a zero. Tudo é uma questão de substituição. Certo? Se a gente sabe dessa regrinha aqui, a gente não tem dificuldade em resolver e transformar na equação do segundo grau. Pronto, chegou a equação do segundo grau, agora você vai utilizar a fórmula de Bhaskara e descobrir as raízes reais e dar a solução da questão. Então, as re... agora vamos dar né, é, um exemplo de como isso ocorre. Como nós vamos descobrir a raiz da equação biquadrada? Então, para determinar as suas raízes, devemos apresentá-la como uma equação do segundo grau Através da substituição de variável. Eu estou dando agora para vocês outro exemplo aqui. Eu tenho x à quarta menos 17x ao quadrado mais 16 igual a zero. Como eu vou transformar isso aqui numa equação de segundo grau? Utilizando a substituição de variável. Peguei o y. Eu lembro que x ao quadrado vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado à quarta. Então agora x ao quadrado é igual a y. Então, eu tenho y² menos 17y mais 16 igual a zero. Pronto, eu transformei. Agora, nós resolvemos a equação. Entra a fórmula de Bhaskara. A primeira etapa, descobriu o delta. Delta é igual a b² menos 4ac. Agora, vamos nos orientar. Se eu dou essa equação para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber reconhecer quem é A, quem é B e quem é C, porque senão nós não vamos chegar ao resultado. Então, A aqui é 1, certo? Porque a incógnita não tem valor, o que tem valor é o número que vai à sua frente. Então, se vocês não veem nada na frente do X, do Y, ou seja, qual foi a incógnita, é 1, certo? Então, ó, o A aqui é 1, o B menos 17 e o C mais 16. Certo? Então eu tenho aqui a fórmula e o seguinte: b ao quadrado. Quem é meu b? Menos 17. Então menos 17 elevado ao quadrado, que vai dar 289. menos, menos 4 vezes a 1 vezes 16 c 64. Então 289 menos 64 eu vou ter 225. Esse é o valor do meu delta. Certo? Mas eu já estou simplificando aqui, porque a próxima etapa da resolução vai pedir o delta já elevado ao quadrado, a raiz de delta. Então, para descobrir a raiz de um número, a gente eleva ao quadrado. Se no próximo etapa eu já vou pedir aqui, ó, a raiz quadrada de delta, eu já estou dando aqui, eu já resolvo, já na primeira equação eu já faço questão de resolver. Tá? Então, eu sei que 15 vezes 15, né, 15 elevado a 2, eu vou ter 225. Certo? Aí vamos à segunda etapa aqui. Y é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre duas vezes A. Quem é A? 1. Um. Então, tudo isso sobre 2. Y vai ser igual, quem é B? Menos 17. Mas eu quero menos B. Aí tem um joguinho dos sinais. Menos com menos é mais. Certo? Então, só vem o 17. 17 mais ou menos raiz de delta. Quem é a raiz de delta? 15. 15, tudo isso sobre 2. Eu resolvendo aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou fazer y igual a 17 mais 15 sobre 2, vou ter 1. Depois, y igual a 17 menos 15 sobre 2, eu vou ter 16. Certo? Esse mais ou menos é porque você vai ter que fazer dois cálculos. Um adicionando e um subtraindo. Mas a fórmula é a mesma. E você vai chegar a dois resultados. Essas são as raízes reais da sua equação. Você conseguiu chegar ao resultado da equação biquadrada, trabalhando com a equação do segundo grau. Então, lembra que eu falei que x² era igual a y? Então, então, eu tenho que x' é igual a mais ou menos 1 e x' duas linhas é igual a mais ou menos 4. Por que, que 16 virou 4? Justamente... Porque esse y aqui, ele representa um x que antes de ser transformado, estava elevado ao quadrado, certo? Então, quando eu pego 16, para que eu descubra quem é a raiz quadrada de 16, eu tenho que radicalizar o 16. E qual é o radical de 16? 4, certo? Então, você tem que fazer esse cálculo. Um 1 da mesma forma, o radical é ele mesmo, né? Então, essa equação, eu descobri que essa equação tem 4 raízes reais. A solução da minha equação é menos 4, Menos 1, um, 1 um, e mais 4. Tudo bem? Agora vamos às equações irracionais, certo? São equações que possuem variáveis em um radicando. Ou seja, eu vou continuar trabalhando com incógnitas, certo? Mas o que vai diferenciar ela de uma equação do segundo grau, por exemplo, é porque agora eu vou ter a minha incógnita sofrendo um radicando. Mas eu não tenho como tirar o radicando de um valor incógnita. Então, existe todo um processo para que nós cheguemos ao resultado de uma equação irracional. Agora, nós vamos seguir as regras para que a gente possa é, aprender de que forma nós vamos solucionar. Então, quando você tiver uma equação irracional simples, ou seja, em que a incógnita já está separada do restante da equação, ela já está é, isolada e ela está sozinha, você só precisa elevar o quadrado, ambos os membros. Então, se eu tinha aqui raiz, é, raiz quadrada de x igual a 7, eu vou elevar tudo ao quadrado e vou ter que x é igual a 49. Cheguei ao resultado, é aquela raiz ali da equação. Agora, se eu pego uma equação em que eu tenho é, mais membros além do radical em um lado, aí que entra a questão de isolar o radical no primeiro membro. Então, depois que eu isolar o radical no primeiro membro, eu volto à primeira regrinha, elevo tudo ao quadrado. Então, aqui já estava isolado, eu não precisei fazer isso, mas se você pegar uma equação irracional que não esteja isolado, precisa se isolar. Então, eu vou isolar 3 raiz de x menos 1 igual a x menos 5. Pronto, eu isolei os radicais em membros diferentes. Agora eu elevo tudo ao quadrado, que é a primeira regrinha. Aí eu vou ter que 9x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. E aí eu vou organizar de forma que agora eu tenho uma equação do segundo grau. Como eu organizei? Ó, Eu sei que 9, ou oh, x ao quadrado ele vai vir para frente, certo? Eu sei que 9 vezes x é 9x. E aqui eu já tinha 10, então agora eu vou ter menos 19x. 9 menos 1, menos 9. Mas quando ele for para o outro lado, vira mais 9. Tudo é propriedade. Então, se eu tinha 25, agora eu ganho 9, eu vou para 34 igual a zero. Pronto, eu tenho agora uma equação de segundo grau. Chegou na equação de segundo grau, o que, que a gente vai fazer? Novamente a fórmula de Bhaskara, certo? E resolvendo toda a fórmula de Bhaskara, a gente vai achar as duas raízes reais dessa equação. 17 e 2. Mas, quando nós resolvemos uma equação irracional, a questão não finaliza aqui. Por quê? É uma equação irracional. Certo? ela vai possuir incógnitas, então para tudo tem que haver uma verificação. Ela não é correta, certo? ela não é direta, como uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau, em que aquele resultado que você encontrou através da fórmula de Bhaskara, você sabe que está certo. Já na equação irracional, não, você tem que fazer uma substituição para descobrir se aquele resultado realmente é verdadeiro. Então como é que ocorre essa verificação? Eu tenho que x', a primeira raiz que eu descobri é 17. Como é que eu sei que está certo? Eu vou pegar a minha equação inicial e vou substituir o x pelo 17. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 raiz de x, 3 raiz de 17, menos 1, igual a x, 17, menos 5. Aí, eu vou resolver, né? Eu sei que a raiz de 17 é 4. Então, eu vou ter que 3 vezes 4 vai ser igual a 12. 3 vezes 4 é igual a 12? É, é. Então, 17 é uma raiz real, é uma raiz verdadeira. Vou fazer a mesma coisa com 2. Vou pegar a minha equação inicial e vou substituir o x pelo 2. Então, 3 raiz de 2 menos 1 igual a 2 menos 5. Eu descobri que a raiz de 2 é 1. Então, 3 vezes 1 vai ser igual a 2 menos 5 menos 3. Mas 3 vezes 1 é igual a menos 3? Não. Se é falso, não é uma raiz real. Certo? Terceiro passo. Agora, até então, nós já estávamos trabalhando com apenas uma incógnita sobre radicando. Certo? No caso anterior, a gente não viu duas incógnitas em radicando. Então, quando você encontrar, já entra outra regrinha. Agora, nós temos que isolar um dos radicais em um dos membros. Então, vai ficar da seguinte forma: antes eu tinha tudo em um membro só e o dois no outro. Agora, eu vou ter que mudar de forma que eles fiquem membros diferentes. Então, eu vou ter raiz de x mais 20 igual a 2 mais raiz de x mais 4. Isolei. Depois que eu isolo, qual era o passo? Elevar tudo ao quadrado. Então, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Elevando, eu vou ter isso aqui. Ó, quando você tem uma raiz e você eleva essa raiz ao quadrado, você corta. Por quê? É a mesma propriedade. Certo? Então, às vezes, você tem uma questão que existe uma raiz de uma incógnita e você não sabe como resolver. O primeiro passo, o mais fundamental que vai te ajudar, é elevar tudo ao quadrado. Porque elevando ao quadrado, você está tirando toda a função da raiz naquela equação. Então, se eu elevar ao quadrado, automaticamente eu posso cortar a minha raiz. Quando for uma situação como essa. A gente tem que observar a situação. Aqui eu tenho uma raiz, eu estou elevando tudo ao quadrado, eu posso cortar. Certo? Então, vai descer o x agora sem a raiz, e o 20, mais 4, porque ó, 2 elevado ao quadrado, 4, mais x vai descer 100, mas aqui na frente tem 1, né? Tem 1 raiz de x, então 1 vezes elevado ao quadrado, 4 raiz de x, mais 4, mais x, mais 4, certo? Aí agora eu já estou organizando, para poder chegar à equação de segundo grau para a gente conseguir resolver. Aí eu organizei aqui em dois membros separados, sempre separando os radicais em membros diferentes. O radicando ele sempre tem que estar num membro sozinho. Você vê que aqui também tem x, mas o único que está radicando é esse, então eu vou separar ele em outro membro. Pronto, organizando aqui eu vou ter que 12 é igual a 4 raiz de x mais 4. E eu vou dividir isso tudo por 4. Por quê? Existe uma propriedade na matemática que quando você tem toda a equação em que os números podem e tem um múltiplo comum entre si, você pode diminuir ou multiplicar esses números para facilitar o seu cálculo. Então não é muito mais fácil você trabalhar com 1 do que trabalhar com 12, 4 e 4? Se eu sei que o 4 divide o 12 e divide a ele mesmo... Então, eu estou usando aqui a propriedade para facilitar. Eu vou dividir tudo por 4 e agora eu vou ter que, nós ficamos com 12 igual a 4 com x elevado mais 4, certo? Eu vou dividir isso tudo por 4, porque é uma propriedade da matemática que vai me ajudar a resolver a questão. Então, se eu tenho números que entre si possuem um múltiplo comum, eu posso utilizar esse múltiplo para diminuir os numerais da minha equação. Pronto, eu diminui aqui, agora eu elevo ao quadrado. Por que eu estou elevando ao quadrado? Para novamente tirar a importância, a função dessa raiz. Para que a gente possa agora resolver, transformar isso aqui numa, numa equação sem raiz, né? Porque essa é a intenção. Pronto, agora que eu tirei a raiz por ter elevado ao quadrado, eu vou apenas organizar. Organizando aqui, ó, 9 igual a x mais 4. Eu passo o x para cá e o 9 vem para cá, certo? Então, 9 menos 4, 5. Verdadeiro. Agora, elevamos ao cubo ambos os membros. Aí é quando nós temos a seguinte questão. Quando nós vamos, é, vamos ter algum número elevado ao cubo. Aí já muda toda a questão. Eu não sei se vocês perceberam, mas independente de qualquer equação que nós estamos pegando aqui, nós seguimos as mesmas regras. A gente apenas observa como eles se apresentam. certo? Até então, nenhum tinha, nenhum tinha se apresentado ao cubo. Certo? Mas todos que se apresentaram, nós seguimos as mesmas regras. Isolar em membros opostos, elevar o quadrado para excluir a raiz, organizar para que se transformasse em uma equação e resolver a equação. É assim que funciona. Então, não vai ser diferente aqui. A gente vai fazer da mesma forma. Só que para a gente se livrar desse ao cubo, nós precisamos elevar ao cubo ambos os membros. certo? Então, eu elevando ao cubo ambos os membros, eu vou conseguir me livrar da raiz. Certo? Mas vou continuar com a minha raiz quadrada. Ela vai continuar aqui. Eu apenas me livro da raiz ao cubo. E eu vou ter que x mais 2 é igual a 9, saindo, saindo disso aqui. Ó. E x igual a 7. Também verdadeiro. Agora, sistema de equações. A gente já entendeu, basicamente, como funciona aqui as equações biquadradas e irracionais. Certo? Parece complicado, mas é, são assuntos que precisam ser resolvidos questões para que nós possamos entender melhor como funciona. Mas tudo gira em torno da equação de segundo grau. Se você consegue, através das regras, chegar a uma equação de segundo grau, usar a fórmula de Bhaskara e chegar às raízes reais, você resolve qualquer equação, seja racional, seja biquadrada. Certo? Agora, o estudo de sistemas, ele é fechando esse conteúdo de equações. Certo? Ele é o último assunto de equações. E quando nós estudamos sistemas, nós estamos falando de uma resolução de uma incógnita através de uma relação entre duas funções do primeiro grau com duas incógnitas diferentes. Então, aqui, o produto de dois números reais é menos 180. O que é o produto? A multiplicação, né? o resultado de uma multiplicação. Então, eu sei que x vezes y é igual a menos 180. Foi é a primeira informação que ele me deu. E a soma desses números é 3. Então, esses mesmos números somados, dá 3. Quais são esses números? Como eu vou descobrir? São incógnitas, porque assim, quando você tem uma equação do primeiro grau, normalmente você tem apenas uma incógnita. Então, através dos outros números e usando as fórmulas, nós chegamos à resposta. Mas e quando toda a sua equação é baseada em incógnitas? Como você vai resolver Através do sistema. Então, isolamos o x em uma das equações. Você pode escolher a equação que você achar mais simples, mais fácil. Aqui, obviamente, a mais fácil é a segunda. Em que nós temos que x mais y é igual a 3. Então, eu escolhi ela. Escolhi uma das duas equações. Eu tenho que isolar o x em uma das equações. Isolei x mais y é igual a 3. Eu vou jogar o y para o outro lado e vou ter que x é igual a 3 menos y. Porque mudou de membro, mudou o sinal também. Então, isolamos. Depois, nós vamos substituir esse valor de x na outra equação. Como assim? Quando eu tirei o y daqui e joguei para lá e isolei o x, eu acabei criando uma equação. Eu estou dizendo que x é igual a 3 menos y. Esse é o valor de x. Então, como eu vou substituir agora na outra equação? A outra equação não era x vezes y igual a 180? Certo? Mais x agora é 3 menos y. Então, 3 menos y vezes y igual a menos 180. Nós fizemos a substituição, porque agora nós temos um valor para x. x é 3 menos y, certo? Pronto, substituí o x na outra equação. Agora eu resolvo, certo? 3, 3 vezes y, 3y. Menos y vezes y, menos y ao quadrado, igual a 180. Vou organizar, esse y vai vir agora para o primeiro membro, para que saia o sinal negativo, eu vou ter y ao quadrado, menos 3y, menos 180, igual a zero. Eu tirei esses dois membros e joguei para o outro lado, porque eu queria que esse sinal negativo saísse daqui. E a única forma de tirar o sinal negativo é você tra transferindo esses dois membros para o outro lado. Porque lembra que quando eu mudo de lado, eu mudo de sinal? Então, eu peguei esses dois membros e mudei. Se aqui era menos y, agora é quadrado Se aqui era positivo, agora fica negativo. E o 180, que já estava lá, continua negativo. Tudo isso igual a zero. Agora, eu tenho uma equação de segundo grau. Eu vou resolver a equação de segundo grau. Usando a fórmula de Bhaskara. E vou chegar a duas raízes reais. Aqui, no caso, 15 e menos 12. É a solução do sistema. Então... Se y é igual a 15, aqui, então x é igual a 3 menos y, que é igual a x igual a 3 menos 15, que é igual a menos 12. Certo, como é que está funcionando isso aqui? Ó, oh, eu estou dizendo para você que o 15 é uma das raízes reais. E na minha equação, aqui em cima, por exemplo, eu tenho que x mais y é igual a 3, certo? Só que agora eu já tenho o valor de y, eu quero saber o valor de x. Então, eu vou pegar essa equação e vou jogar aqui embaixo, colocando agora o novo valor de y. aqui, ó, 3 menos 15 igual a menos 12, certo? Tá, o, o resultado é verdadeiro a questão? É. Então, essa é uma raiz real e está correto. Agora, algumas questões. É, uma para resolver sistema, que foi o último assunto trabalhado, e uma de equação biquadrada. São então, apenas duas questões, mas parem o vídeo, tentem resolver para ver se vocês realmente compreenderam as propriedades, os conceitos e como a gente consegue transformar tudo isso em uma equação de segundo grau. E aí, depois, você retorna para ver a resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Resolva o sistema. x mais y igual a 7 e x vezes y igual a 10. Eu vou escolher uma das equações. Pronto, eu escolhi aqui a primeira, certo? Que eu tinha x mais y igual a 7. Eu vou isolar o x, vou continuar com 7 no outro membro, só que agora eu vou jogar o y para lá. Vai ficar menos y. Então, x igual a 7 menos y. Agora eu sei que x é esse valor aqui. x é 7 menos y. Então, eu vou pegar a outra equação que eu tinha e vou substituir o valor de x por isso aqui. Então, 7 menos y vezes y igual a 10. Eu vou ter que 7 vezes y... É 7y, menos y vezes y, y ao quadrado. O 10 eu vou jogar para esse membro, então se antes ele era positivo, agora ele vai vir negativo, e vou igualar isso tudo a zero, Transformei na equação segundo grau. Eu vou resolver com a fórmula de Bhaskara. Bhaskara, delta, é igual a menos b, então quem é b? 7, né? Menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. O sinal negativo, quando é multiplicado, ele soma, ele vira positivo. Então, 49 menos 4 vezes A, 1, vezes C. Então, 4 vezes 10, 40, menos 40. Igual a 9, 49 menos 40, 9. E a raiz de 9 é 3. Então, agora que eu sei a raiz de 9, eu vou para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Que é a seguinte, Y é igual a menos B, quem é, men quem é B? Menos 7. Se eu quero menos B, é menos com menos, fica positivo. Então, menos B, 7, mais ou menos, raiz de delta, 3, tudo isso sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Então, 2. Eu vou ter aqui 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5, tá? Agora, 7 menos 3, 4, dividido por 2, 2. Eu achei as duas raízes reais. Aí eu vou pegar a, qualquer uma das equações, eu posso escolher a que eu achar mais simples, e vou substituir para descobrir se o valor de y aqui ele é verdadeiro. Então, a minha, equação, a minha equação era x igual a 7 menos y. Quem é x? 2. 2. Igual a 7 menos 5. Isso aqui está correto? Tá. Então, é verdadeiro, então as duas raízes estão corretas e são reais. Agora, a equação biquadrada. Eu tenho x elevado à quarta potência menos 2 raiz de 2 mais 7 igual a zero. Eu vou substituir, certo? Substituir por uma variável, seguindo aquela regrinha. Que eu tenho o, quadro, o x elevado à quarta potência, é a mesma coisa que o x elevado ao quadrado entre parênteses elevado ao quadrado. Então, eu transformei agora em y² menos 2y mais 7. Pronto. Vou resolver a mesma fórmula, a mesma fórmula daqui de cima eu vou usar aqui embaixo, que é a, o, o, a fórmula de Bhaskara. Então, delta é igual a b b², b é menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 4 vezes a, 1 vezes C, então 4 vezes 7, 28, menos 28, que é igual a menos 24. Mas menos 24 é um valor negativo e não existe raiz para um número negativo. Se é menor que zero, se é negativo, não há raiz reais. Então a resposta dessa equação biquadrada é que não há raiz reais, ela não tem como ser resolvida, certo? Porque o valor de delta era negativo. Então é isso, gente. Toda a nossa linha foi tirada do caderno do futuro de matemática do nono ano. Espero que tenham entendido. Resolvam exercícios. Boa sorte nos estudos e até a próxima!